Olá meninas, é assim, <risos> eu espero que vocês estejam bem porque eu estou bem, não é bem, bem, bem 100% e já agora desculpem a minha voz, que a minha voz está mesmo péssima, mas eu decidi gravar um vídeo para vocês. Afinal, já está bastante tempo que eu não gravo vídeos desde o último vídeo que eu gravei, se não estou enganada, uma maquiagem que eu me inspirei a ver de Sangalo, então é assim, eu estava um pouco sumida porque. Eu estava gripada e a minha voz não dava mesmo que é para gravar o vídeo e como ela já está mais ou menos melhor, então eu decidi gravar um vídeo para vocês, uma maquiagem glamourosa, uma maquiagem muito bonita, que é para vocês irem assim num, num baile, uh, numa festa assim clássica elegante, então eu decidi gravar uma, uma maquiagem para vocês, é uma maquiagem assim bonita, combina bem com fosco para vocês ficarem bonitos e arrasarem nessa festa que vocês forem, nessas festas assim elegantes bem, eu não sou bem propriamente uma artista que é para fazer uma boa maquiagem mas eu vou tentar fazer uma maquiagem boa porque eu acho que tem uma rapariga que me pediu que eu já não me lembro o nome dela e também já, estava, já tinha decidido fazer um vídeo assim para vocês então vamos lá começar bem, eu vou começar a aplicar, eu já apliquei o primer e desculpem mesmo a minha voz é que a minha voz mesmo está não estou mesmo a gostar, está mesmo faia, faia, faia desculpem lá mesmo eu vou começar aqui a aplicar umas fitas e ainda por cima estou com uma dor de cabeça vocês não acreditam uma dor de cabeça mesmo daquela sabem fortes que eu não gosto de estar com dor de cabeça. Usei. Vou pôr aqui umas fitas assim debaixo do olho. Eu normalmente gosto de pôr no, já nos teus, nos teus olhos. Depois começar. Bem, agora eu vou pegar aqui num, num lápis preto, eu acho que tenho aqui. Vou começar aqui com o lápis preto, e vocês acreditam que o lápis não quer aparecer, vou começar aqui com o lápis preto, este lápis aqui é da Von. eu vou fazer aqui, um, um, tipo estamos a fazer o eyeliner, aqui assim, na, entre, entre as nossas, as nossas pestanas, Assim. Depois eu vou pegar um pincel. É um pincel aqui da Von que eu amo muito. Este pincel aqui e eu vou aproveitar e esfumar este este risco aqui que eu fiz entre as minhas sobrancelhas Fica mais ou menos assim Com o mesmo pincel eu vou pegar num preto Da paleta 120 cores E vou aplicar dando batidinhas Assim Eu não vou pôr muito preto, porque eu depois vou pôr uma cor muito bonita. É para vocês verem como é que vai ficar a maquiagem. E depois eu vou apagar aqui num outro pincel. Este pincel aqui é da Essence. É assim. E eu vou aproveitar e esfumar este preto. E eu como quero que ele fique assim mesmo muito bonito, eu vou esfumar mesmo bastante. E vocês podem esfumar mesmo bastante, que é para a maquiagem ficar muito bonita, conforme vocês querem. Fica mais ou menos assim, como vocês estão a ver, né? Assim. Ai, Bem, agora eu vou pegar aqui num pincel né? hum, Deixa só eu só pôr aqui os pincéis Assim a pessoa não tem que estar a dar a esticar os braços Vou pegar neste pincel aqui da Von E depois eu tenho uma novidade para vos contar também No fim da maquiagem Vou pegar aqui numa uma sombra muito bonita vocês vão achar um pouco engraçado, mas vai ficar muito bonita a maquiagem. Vou pegar nesta sombra aqui, este vermelho aqui. E eu como não quero muito, eu vou tirar o excesso aqui no, na, nas costas da minha mão. Acho que é isso que se diz. E eu vou pôr por cima, como vocês estão a ver... vou para por cima daquele preto Bem, agora eu vou pegar aqui no pincel, é um pincel de esfumar, é este aqui, este aqui, e eu vou esfumar este vermelho com preto, que é para dar aquele degradê muito lindo, que eu sei que vocês vão gostar. essa maquiagem está fica, a ficar bonita eu estou a adorar e depois vocês com essa maquiagem podem ir a um baile também baile dos finalistas essas coisas uma festa elegante Bom, combinado com a roupa também fica muito bonito agora eu vou pegar aqui uma outra pincel e eu vou iluminar aqui o meu debaixo das de minhas sobrancelhas também é com uma dor de cabeça meu Deus. também é deste é tempo agora como estamos em outono e o outono não é muito frio mas as chuvas ficam já aí com aquele... Um, Usar em camisola, gola alta, sei lá, e é um pouco complicado. Então, para as crianças que são muito frágeis, é mesmo complicado. Bem, agora eu vou tirar aqui isto. Ah, e vou pegar aqui num lápis. O mesmo lápis que eu apliquei a prim, a prim, a, no, aquele risco, eu vou fazer aqui um... Na minha linha de agão, um, um, um risco muito lindo. Eu quero que fique mesmo preto. Primeiro quero que fique mesmo pretão, eu quero que ele fique assim, vocês estão a ver, eu vou pegar naquele pincel com a sombra preta, eu vou fazer aqui assim, ficar assim eu estou achando muito linda a maquiagem eu vou pegar aqui num, num lápis preto também e eu vou fazer o meu eyeliner aqui o meu risquinho Assim bem, depois eu vou pegar aqui uma máscara muito bonita também e vou aplicar nas minhas pestanas vocês não sabem, agora estou com um vício quando estou a fazer a minha maquiagem, estou a fazer qualquer coisa. Têm que estar sempre a os lábios, eu não sei porquê, onde é que eu fui tirar isto? Mas eu um vi normalmente, mesmo as minhas fotos também têm os lábios tortos algumas. Normalmente, como é uma maquilhagem assim glamurosa, uh, vocês mesmo aí em casa vocês usavam pestanas uh, falsas. Eu também tenho, mas eu ainda não tenho cola para isto, por isso eu vou esperar. E quando, e quando chegarem eu vou fazer uma maquilhagem, só explicar como é que eu prometo. já tá ah, agora deixa só eu esqueci me aqui para bem ter as minhas sobrancelhas desculpa esqueci mesmo completamente esta máscara aqui é transparente comprei na Yeses. no continente bem agora com o um pincel né? Um então, assim, pincelzinho gordinho, eu vou pegar aqui numa sombra muito bonita, uma sombra pérola, deixa eu ver, esta aqui assim, e vou pôr aqui um bocado. Eu já preparei a minha, minha pele com esta base aqui da Mary Kay. Ela já está no fim. dá mesmo que a acabar. Deixa eu só corrigir aqui onde tinha a fita cola. Meu bronzer é o da Fon, é este aqui. Bem, agora vou aplicar o baixo. Eu vou aplicar aqui um batom muito lindo, vou aplicar este batom por aula eu sei que vocês conhecem, é da VON. fica assim muito bonito, eu normalmente não ponho gloss que sinto melhor. melhora ah, e a maquilhagem ficou assim espero que já está tudo <risos> espero muito que vocês gostem ah, da maquilhagem mas eu tinha dito que tinha uma, uma novidade para vocês e assim, eu comecei a um, vou começar a ser revendedora um, não sei como é, que é, como é que funciona isto, eu já tive reuniões com eles um, e depois naque, nesta quinta-feira desta semana eu vou ter uma outra reunião e eu até vou achar divertido porque assim normalmente eu normalmente utilizo os produtos da Afon e se eu quiser comprar como eu sou revendedora e compro não, não faço mesmo as minhas encomendas na... na... Nas, nas revistas que eu vou receber e eu acho que vai ser muito divertido ser reventora uh, vamos ver como é, que eu, como é que corre se não correr bem acho que eu vou desistir <risos> não sei então esta foi a maquiagem que eu fiz um, ele é assim espero muito que vocês gostem eu adorei a maquiagem é uma maquiagem glamourosa um, eu adorei mesmo muito, pus aqui os tons pretos, depois um bocado de vermelho, eu adorei, ficou muito bonita a maquilhagem, por isso é assim. Eu já vi também a, a, a Lily Mac, se eu não estou enganada, eu acho, acho que é assim que ela chama, ele fez uma maquilhagem glamourosa que eu adorei, a maquilhagem ficou linda, linda, linda, linda. Então eu também decidi fazer uma para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no meu canal, avaliam o vídeo, comentem, dizem qualquer coisa, por favor, e se vocês não gostarem da maquiagem eu volto a fazer outra para vocês, por isso não tenho mais nada a dizer para vocês, só desejo um bom dia, uma boa semana, muitos beijinhos e aproveitem cada dia que passa. E tchau!